Vinheta de Abertura, TV Minicom. As empresas que querem suspensão de impostos para ampliar ou reformar redes de telecomunicações devem ficar atentas aos prazos e documentos. Faltam menos de três meses para o fim do período de apresentação das propostas. Acompanhe na reportagem de Celina Paiva. O processo é todo eletrônico. Para cadastrar o projeto, é preciso ir ao site do Ministério das Comunicações e clicar em RepNBL. Essa é a sigla para o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O Ré começou no ano passado. Ele é um estímulo à melhoria da infraestrutura das telecomunicações no país. As empresas que quiserem modernizar suas redes podem ter acesso a descontos e impostos. Mas para isso elas precisam cadastrar projetos até 30 de junho e ter atenção a alguns critérios. Diretor de ciência e tecnologia, projetos, José Gonti, elas têm certas contrapartidas. Entre elas, questão de produção nacional e outras como diminuir as diferenças regionais. Até agora foram aprovados 50 projetos. Eles correspondem a 2 bilhões e 200 milhões de reais e vão beneficiar 106 municípios espalhados por todas as regiões do país. O diretor de indústria, ciência e tecnologia do Minicom lembra. Se por um lado o programa facilita a vida das empresas, por outro tenta desenvolver regiões distantes do centro do Brasil. Uma rede que tem um volume de investimento em de de rede de transporte muito grande na região sul-sudeste, ela tem que ter uma contrapartida nas outras regiões, de modo que a gente possa aprovar o projeto. E vale reforçar, o prazo para apresentação de projetos ao regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga vai até o dia 30 de junho. Depois que os projetos são aprovados pelo Minicom, eles seguem para o Ministério da Fazenda. Vinheta de encerramento, TV Minicom.